Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre as drogas ilícitas. Mas a primeira pergunta que a gente precisa fazer aqui é essa: o que é uma droga ilícita? Bem, uma droga ilícita é aquele tipo de droga em que o comércio é proibido por lei. Como exemplos desse tipo de droga, nós temos a maconha, a cocaína, as anfetaminas e o LSD. O grande problema desse tipo de droga é o que ela pode causar no organismo de uma pessoa, principalmente no que se refere à deterioração da saúde e também gerar a dependência química e psíquica, ou psicológica. Por isso, meu amigo ou minha amiga, que, nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre os efeitos provocados por essas drogas. Bem, a maioria das drogas ilícitas, de uma forma geral, vão causar alguns efeitos já comuns a outras drogas, como, por exemplo, a sensação de bem-estar, algo que acontece logo depois do consumo de um determinado tipo de droga. Inicialmente, a pessoa vai ter uma sensação de bem-estar, de algo prazeroso, uma sensação de euforia. Como a pessoa vai querer sempre ter a mesma experiência e essas sensações, isso vai causar uma dependência, que pode ser psicológica ou física, conforme já conversamos em outros vídeos. Devido a essa dependência, também pode ocorrer o desenvolvimento de tolerância, ou seja, o usuário vai precisar de doses cada vez maiores para experimentar o que sentiu inicialmente. Outro problema causado pelo consumo de drogas, principalmente quando o consumo é feito em excesso, é a overdose. Além disso, caso haja uma redução ou uma interrupção de forma abrupta, o usuário pode apresentar a síndrome de abstinência, que vem acompanhada de dor, suor e febre. Esses efeitos são gerados pela grande maioria das drogas, mas a grande questão aqui é como essas drogas agem no organismo, ou seja, como as drogas ilícitas, que eu vou chamar aqui apenas de DI, agem no organismo de uma pessoa. Bem, essas drogas podem agir de diversas formas, e cada uma delas vai agir de uma forma diferente, mas normalmente elas vão provocar alguns efeitos bem comuns efeitos que podem ser sistêmicos ou não. Os efeitos sistêmicos mais comuns são a desregulação do sistema imunitário, a desnutrição ou ainda a hipertermia. As drogas também podem afetar a face, causando uma verdadeira desfiguração no rosto de um indivíduo. Essa imagem aqui é uma fotografia de uma usuária de LSD lá dos Estados Unidos a gente consegue perceber como essa droga afetou drasticamente o rosto dessa pessoa. Claro que isso é um efeito a longo prazo, mas que não podemos deixar de comentar. Por falar em prazo, nós podemos comentar aqui sobre alguns efeitos a curto prazo que são provocados por muitas drogas ilícitas. Os efeitos mais comuns são a respiração anormal, uma palidez, as pupilas podem ficar dilatadas e, claro, com o tempo vai ocorrer o apodrecimento dos dentes. As drogas também podem afetar diretamente os rins, também pode causar problemas no sistema reprodutor, inclusive aumentando a dificuldade em sentir prazer sexual. É interessante, meu amigo ou minha amiga, falar aqui sobre isso porque aqui nós temos um efeito paradoxal, já que, embora o uso de algumas drogas aumente a excitação sexual, elas vão contribuir para diminuir o prazer sexual. As drogas também podem afetar o sistema muscular, causando uma diminuição de coordenação, uma atividade prolongada e excessiva dos movimentos desordenados, e isso, inclusive, pode até mesmo ocasionar uma convulsão. Elas também podem agir no sistema respiratório, circulatório ou cardiovascular, como, por exemplo, diminuir a capacidade de respirar devido à falta de ar, além de causar danos nos vasos capilares, taquicardia, dor de cabeça, aumento do ritmo cardíaco. Ou seja, existem diversos efeitos que podem ocorrer com o sistema. Agora, não podemos deixar de comentar aqui sobre os efeitos psicológicos, tais como insônia, comportamentos agressivos, paranoia, diminuição do apetite, irritabilidade, tonturas, alucinações, ataque de pânico, dentre vários outros efeitos que podem ser provocados pelo uso de diversos tipos de drogas. Mas, é claro, isso daqui são alguns efeitos gerais das drogas ilícitas. Nem todos esses efeitos serão provocados por todos os tipos de drogas. Às vezes, alguma droga vai causar um efeito sistêmico, mas não vai causar nenhum efeito no sistema reprodutor. Enquanto que outra droga pode provocar efeitos psicológicos, mas não vai trazer problemas para a face, ou seja, Cada defeito vai depender do tipo de droga que o usuário está consumindo. Beleza? Conseguindo compreender tudo até aqui? Bem, eu acho que para a gente aumentar um pouco mais a nossa discussão, vale a pena a gente comentar aqui um pouco melhor sobre a maconha, a cocaína e as anfetaminas. Além de comentar um pouco sobre elas, nós vamos falar sobre as suas propriedades e os efeitos provocados por essas drogas no organismo de um indivíduo. Ah, Claro, nós também podemos falar sobre outros pontos importantes, tais como a aplicação dessas drogas na medicina. Então, para ficar tudo bem claro, eu vou colocar aqui uma tabela para a gente preencher enquanto estamos conversando sobre cada uma dessas drogas. A primeira que podemos falar é a maconha. A maconha é originária da cannabis, que é uma planta e é conhecida em diversos países, como THC, rachixe, ganja, dentre outros nomes. Mas já sabendo disso, para a gente entender um pouco melhor sobre a maconha, vamos preencher essa tabela. Bem, vamos começar pelo nome. Como eu disse, o nome dela é maconha. E qual é a origem dessa droga? A planta chamada Cannabis. A gente também pode falar sobre as formas que ela costuma ser consumida e também os efeitos que ela causa no organismo quando ingerida em média e em grande quantidade. Bem, existe uma quantidade média ingerida? Isso é muito variável, já que vai depender muito do usuário. Agora, quais são as formas de ingestão? É muito comum os usuários consumirem a maconha através do fumo. Os indivíduos, inclusive, fazem uma espécie de cigarro ou também utilizam um cachimbo. Ela também costuma ser consumida através da ingestão, na qual os indivíduos fazem doces ou bolos para comer. Também costuma ser consumida através da inalação, e para isso o usuário utiliza um inalador. Agora, quais são os efeitos provocados pelo consumo da maconha? Quando ingerida em quantidade média, o primeiro efeito é a sensação de relaxamento, além da desinibição. Também é provocado algumas alterações físicas, tais como o aumento da frequência cardíaca, a presença de olhos vermelhos e o aumento de apetite. Esses efeitos costumam durar uma hora ou um pouco mais. Agora, quando é feito o consumo de uma quantidade muito alta, também tem outros efeitos, tais como alucinações, ansiedade, além da descoordenação motora. Uma pergunta que nós podemos fazer aqui também é se existe o risco de uma dependência psicológica. Sim, existe, e é um risco muito grande. Mas existe o risco de dependência física? Não. A maconha não provoca dependência física, apenas dependência psicológica. A maconha desenvolve tolerância? Sim, caso seja consumida de forma contínua. Então, se o indivíduo começar a consumir maconha e continuar consumindo cada vez mais, essa pessoa não vai ficar satisfeita com a mesma dose e sempre vai querer aumentar a dose ainda mais. Existem efeitos a longo prazo? Sim, um dos principais efeitos a longo prazo é a debilitação física, além, é claro, de problemas respiratórios, problemas de memória, de falta de atenção e de concentração dentre vários outros. A última pergunta também que podemos fazer aqui é se existe uma utilização médica para a maconha. Sim, o THC, que é a principal substância encontrada na maconha, pode ser utilizada no controle de dor, além do alívio de náuseas, e também é um ótimo estimulante de apetite. É claro que para realizar essa utilização médica, normalmente o óleo essencial extraído da maconha é tratado e todas as toxinas são retiradas dela, deixando presente apenas a substância THC que também é utilizada na dose certa e ideal para realizar o tratamento médico. Bem, meu amigo ou minha amiga, nesse vídeo aqui nós conversamos sobre a maconha. No próximo vídeo, nós vamos continuar conversando sobre as drogas ilícitas, em especial a cocaína e as anfetaminas além de falar dos problemas sociais provocados pelas drogas ilícitas. Então, eu quero aproveitar aqui e deixar para você um grande abraço e até o próximo vídeo!